Neste vídeo vamos falar sobre o software Python e sua comunicação com a porta serial do Arduino. O programa Python é uma linguagem de programação de alto nível disponível para vários sistemas operacionais. Possui licença livre e compatível com a General Público Licença. Esse software foi criado em 1990 por Guido Van Rossum e atualmente possui um modelo de desenvolvimento comunitário, aberto e gerenciado pela Organização Sem Fins Lucrativos Python Software Foundation. Por ser uma linguagem de programação interpretada, não necessita de compilador, mas de um outro programa chamado de Interpretador. Além disso, é o que chamamos de uma linguagem de alto nível, já que as instruções dos programas são mais familiares aos usuários, por serem similares à linguagem convencional. Nosso objetivo neste vídeo é mostrar como é possível fazer a visualização gráfica em tempo real dos dados apresentados na serial do Arduino, usando um programa em Python. Para isso vamos montar um circuito RC na protoboard e monitorar a tensão sobre o capacitor durante o processo de carga e descarga. Nesta montagem vamos utilizar uma protoboard pequena, fios que servirão de jumpers e apenas dois componentes, um capacitor de 100 µF e um resistor de 10 km, que serão ligados em série. Após a montagem do circuito, abra a IDE do Arduino. Selecione a placa que será usada no projeto. Nesse nosso exemplo, Arduino Uno. Observe o nome da porta que está sendo usada pela placa Arduino. DEV -TT -Y ACM0. Salve o seu projeto com o um nome apropriado. Em nosso exemplo, vamos salvar como, tensão no capacitor. Vamos definir em 9600 a taxa de envio e recebimento de dados. No bloco Void Loop, vamos escrever um código que irá ler os valores de tensão na porta analógica zero. Lembrando que após a leitura, é necessário fazer a conversão desses valores para um valor digital e imprimir esses dados no monitor serial para que você possa visualizar os valores de tensão sobre o capacitor. É importante colocar um delay de pelo menos 300 milissegundos entre cada leitura, pois o uso de intervalos menores poderá gerar erros no momento em que o programa em Python estiver lendo esses dados. Após montar o circuito e fazer o upload do programa para a placa Arduino, abra o monitor serial e observe os valores de tensão no capacitor durante o processo de carga e descarga. O processo de descarga no capacitor ocorre quando retiramos o fio que está ligado ao terminal de 5V do Arduino, e ligamos ao terminal negativo do capacitor, fechando o circuito RC. O processo de carga ocorre quando retornamos a ligar este fio ao terminal de 5V do Arduino. Agora vamos executar o programa Python Tensão no Capacitor.py, que irá ler os dados da serial do Arduino. Cabe lembrar que o software Python já está instalado no pendrive Drops, portanto não há necessidade de fazer o download. Todos os programas escritos em Python possuem extensão .py, e podem ser executados diretamente pelo terminal, digitando-se Python mais nome do arquivo. Mas é necessário que o usuário esteja no mesmo diretório onde está salvo o arquivo a ser executado. No exemplo mostrado, nosso arquivo está no diretório Documentos, portanto, precisamos usar o comando CD Change Directory, e após, informar o caminho até este diretório. Usamos a tecla Tab para que o sistema possa autocompletar o nome do arquivo. Após entrarmos no diretório Documentos, digitamos python mais nome do arquivo, ficando assim: python tensão no capacitor.py. Após pressionamos a tecla Enter e o arquivo será executado. Neste exemplo, mostramos um gráfico em tempo real de tensão em função do tempo, para o processo de carga e descarga de um capacitor em um circuito RC. Os dados referentes à tensão sobre o capacitor plotados no gráfico são aqueles que aparecem no motor serial do Arduino. Observe que fechamos a janela Monitor Serial para que o programa em Python pudesse fazer a leitura dos dados. Para escrever um programa em Python, você pode usar a IDE e Python que já está instalada no pendrive Drops, ou, se preferir, faça a instalação de outra IDE conforme sua preferência. Estamos usando em nosso exemplo a IDE Geany, onde é possível verificar os erros e executar o programa. Caso você queira instalar essa ideia em seu pendrive, basta abrir o terminal e digitar sudo apt-get install Giane". O programa solicitará que você coloque a senha tropos e baixará o pacote de instalação do repositório padrão já definido no pendrive. Este procedimento é o mesmo usado para instalarmos qualquer tipo de biblioteca. Em nosso pendrive, este pacote já está instalado e atualizado. Vamos entender a estrutura do nosso programa Tensão no Capacitor.py usado como exemplo neste vídeo, e sua comunicação com a placa Arduino. Para isto, vamos utilizar o software Geany. para abrir este programa. Primeiramente a linha usr bin python diz qual versão do Python instalada em nossa máquina queremos usar, e também onde ela está instalada. Em seguida a linha Código CP1252, garante que todos os caracteres latinos, mesmo que estejam comentados, não causem conflito com o interpretador. Observe que usamos a função import para importar as bibliotecas matplotlib, time e serial e definimos a taxa de Ball rate, transmissão de dados, em 9600, a mesma usada no programa que está rodando no Arduino. Também informamos o nome da porta serial utilizada pelo Arduino. Em nosso exemplo, estamos usando uma placa Arduino 1 Portanto, a porta será dfttyACM0. Mas atenção, Caso o nome da porta usada pela placa Arduino seja outra, será necessário alterar o programa. Caso contrário, o programa em Python não conseguirá ler os dados da serial. Após, definimos o layout do gráfico. A cor para o fundo do gráfico e o número de gráficos que aparecerão na janela gráfica. Nesse nosso exemplo, apenas um gráfico ocupando toda a janela. Em seguida, definimos duas arrays que receberão os valores de x e y, e uma variável i que será incrementada, fazendo com que os dados apresentados no gráfico possam se movimentar horizontalmente, de acordo com o número de interações feitas pelo programa. Observe que em Python não usamos ponto e vírgula, no final de cada instrução e nem parênteses. A hierarquia é feita por edentação. Caso o usuário queira colocar um comentário no programa, deverá usar o símbolo cerquilha, em frente ao comentário. A instrução que lê os dados na porta serial do Arduino e armazena na variável n é ser redline replace. A função while true é um laço infinito, já que o comando while testa se a condição true é verdadeira para prosseguir a execução do código. Obviamente, true, do inglês verdadeiro, é sempre verdadeiro, e por isso o laço é executado sem parar. A função draw imprime no gráfico os valores das variáveis x e y. A função condicional IF é usada para fazer o gráfico se deslocar para a esquerda, assim que o número de interações feitas pelo programa for maior que 100. Os valores máximos e mínimos do eixo Y podem ser editados. Neste exemplo usamos 0 e 5 volts, uma vez que nosso circuito está ligado ao pino de 3,3 volts do Arduino. Neste vídeo mostramos um exemplo de programa que pode ser usada para fazer a representação dos gráficos do Arduino em tempo real para um processo de carga e descarga de um capacitor em um circuito RC, simulando um osciloscópio. No próximo vídeo mostraremos como armazenar os dados da serial do Arduino em um arquivo TXT.